Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que já tá pagando aí, onde basicamente você assiste vídeos e ganha dinheiro, exatamente, você assiste vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook e ganha dinheiro só por fazer isso, beleza? Já fiz um vídeo explicando melhor esse aplicativo, vou deixar pra vocês em cima no card, você pode estar tá dando uma olhada nesse vídeo completo e hoje eu vou mostrar pra vocês melhor ainda, como você pode ganhar mais ainda com esse aplicativo, tá? Então primeiro de tudo aqui no app, você tem que fazer o seu cadastro, o seu registro, vou deixar o link pra você direto aí na descrição do comentário fixado você coloca o nome de usuário senha confirma a senha e tem a senha também de transação né para você sacar para você sacar aqui no aplicativo então coloca essa senha né de saque coloca esse código de convite que é esse que tá na tela vai estar tá no comentário fixado na descrição também que é o meu código colocando aí você vai estar tá ajudando o canal coloca também aqui o seu WhatsApp né seu telefone e seu e-mail pronto aí basicamente você vem para a tela de login vou colocar em português aí você coloca aqui o seu nome de usuário e sua senha e vai entrar entrou aqui no aplicativo é muito simples você clica nesse botão do meio aqui, você já vai estar tá ganhando alguns centavinhos, tá? E você clica aqui em minha tarefa. Aqui, basicamente, eu tô sem tarefa porque eu já fiz hoje. Mas, basicamente, todo dia, vocês podem ver aqui várias na minha tela, todo dia você tem aqui um vídeo no Instagram para ver, um vídeo no Facebook, um vídeo no YouTube e um vídeo no TikTok. E você vai ganhando dinheiro com isso, tá? Então, você ganha 25 centavos aqui em cada vídeo. Então, 4 vezes 25 dá um dólar, né? Um dólar aí, basicamente, vezes 5, 5 reais por dia, que é o que eu falei para vocês no vídeo, nesse vídeo também. deve ter botado na tela, no, no título, alguma coisa, tá? Mas o que acontece? Vou mostrar aqui como você pode ganhar mais, beleza? Por isso que é importante ver o outro vídeo para você entender certinho, mas eu vou mostrar como você ganha mais, porque basicamente é o seguinte, tá? Quando você clica aqui no nível de recomendação, são vários níveis de VIP aqui. Como funciona esse nível de VIP? Você paga aqui, você faz um investimento no aplicativo para você poder ganhar mais. Então, tem o VIP 1 que eu tô aqui, que são tipo 100 dólares, VIP 2 344 dólares, VIP 3 1200 dólares, VIP 4 3.400 dólares, tá? Então, por exemplo, no VIP 2 aqui, em vez de você ganhar 25 centavos por cada vídeo que você vê, você ganha 1 dólar e 50 centavos por cada vídeo que você vê. Então, vale a pena ser, ser VIP, né? E basicamente, eu sei que muitos também não têm condição de ser VIP pagando, tá? Eu acabei comprando VIP aí, mas o que, que fizeram? Eles estão com uma promoção aqui agora que você pode se tornar VIP de graça. Por isso que eu já resolvi trazer outro vídeo para vocês, porque agora você pode se tornar VIP de graça. E em vez de você ganhar... Vamos lá, vamos clicar em minhas tarefas aqui. Em vez de você ganhar 25 centavos aqui que você ganha, no VIP zero, ó, vocês estão vendo aqui VIP 0, 25 centavos por cada vídeo que você assiste. Agora no VIP 1, 62 centavos por cada vídeo que você assiste, como eu fiz aqui, tá? Ou seja, galera, dá pra vocês ganhar muito mais, entendeu? Inclusive, pra vocês verem, clica aqui no meu perfil, ó, vocês podem ver que eu já tô com 4 dólares e 96, tá? Então, eu clico aqui em retirar, 5 dólares o mínimo. Então, já já eu já vou fazer um saque aqui, tá ligado? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem registro de retirada aqui, basicamente eu já fiz saque, tá? Então, teve aqui, ó, pagando, vamos ver aqui concluído, ó. Concluído, já saquei 128 dólares, como vocês estão vendo, tá? Então, assim, galera, resultado passado não é garantia de retorno futuro, mas pelo menos eu aqui, que já tô um tempo testando o aplicativo, já consegui ganhar, beleza? Agora, espero que ele continue pagando todo mundo, até porque é de graça, né? Você não precisa investir, é de graça pra assistir vídeo e, cara, espero que, que pague, né, todo mundo. E aí, beleza, como que vai fazer, então, pra poder você se tornar VIP, né, e ganhar 62 centavos em vez de 25? Basicamente, tem aqui a parte de minha equipe. Então, aqui, você tem que fazer um marketing de rede, vocês podem ver que eu já tenho 89 pessoas que eu convidei. Tá todo mundo aqui VIP 0, tá? Então todos vocês aqui podem se tornar VIP 1. Então simplesmente compartilhando, tá? Então galera, tem que compartilhar. Ó, só cinco pessoas compartilharam para outras pessoas. Então, galera, tem que compartilhar para você se tornar VIP 1. Então, como você faz para compartilhar? Clica aqui em convidar um amigo, tá? Aqui vai aparecer o que O seu link de convite de referência e o seu código. compartilhe isso para todo mundo. A ah, estica, mas ser youtuber é mais fácil para você, mas cara, você pode fazer isso também. Você pode fazer um vídeo, você pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Facebook, no Instagram, no TikTok. Tá ligado? É igual a gente compartilhou aqueles links de referência do TikTok e do Quai, que muita gente ganhou, a Aqui também você pode estar fazendo isso, dá para ganhar bastante se você fizer certinho, por causa que você vai se tornar VIP. Então, você vai compartilhar isso aqui em todos os lugares, entendeu? Até porque você ganha uma comissão por cada pessoa também que vai se tornar VIP. Então, nisso você pode acabar ganhando, indicando outras pessoas, galera. E galera, eu sei disso daqui porque eles compartilharam lá no Telegram, tá? Então, eu fiz um Telegram lá, você vai ter que entrar, beleza? Você vai ter que entrar no Telegram na descrição e lá tá explicando isso, tá? Então você vai se tornar VIP 1 aqui de graça. Olha só, é aqui. É o dono do aplicativo falando, tá? VIP1 grátis. Então, basicamente, você vai se tornar VIP 1 grátis. Você vai poder assistir 8 vídeos por dia em vez de 4. Cada vídeo que você assiste, você vai ganhar 62 centavos, ou seja, 4,96 dólares por dia, tá galera? Então, aqui tá mostrando como faz isso. Ó, vamos ver. A plataforma é em espanhol, mas eu consigo traduzir aqui, galera. Você vai ter que convidar 30 amigos, tá? Pra entrar no grupo do Telegram. Vou deixar pra vocês todos os grupos na descrição. Então, você vai entrar no meu grupo do Telegram do aplicativo e no grupo oficial global deles do aplicativo. Entre em tudo lá e tá falando. Você vai entrar, os amigos convidados, vão entrar e a quantidade de contas, né? Do aplicativo chama Universal Media registradas deve ser no mínimo 10, tá? E a quantidade de pessoas que completam as tarefas todos os Dias deve ser no mínimo 5. Então, basicamente, é o seguinte: você vai convidar 30 amigos para entrar no Telegram. Então, desses 30 amigos que entrar no Telegram, no mínimo 10 tem que ter conta no aplicativo e 5 no mínimo tem que ver vídeo todo dia. Ou seja, você compartilha para 30 pessoas, galera, faz elas ver o vídeo todo dia, que eles vão dar VIP 1 para todo mundo. Ou seja, todo mundo vai começar a ganhar mais aí, vai começar a ganhar 62 centavos por vídeo. E é só isso, mano. Tipo, eles não estão cobrando nada para fazer isso. Você não precisa pagar nada. Então, acho que é bem de boa. É uma estratégia de marketing mesmo que eles estão fazendo para todo mundo compartilhar, a plataforma deles crescer e eles pagar todo mundo, galera. Então, eu estou achando muito legal, por isso que eu resolvi já fazer outro vídeo aqui, mostrando para vocês isso, beleza? E é basicamente isso, galera. Então, repetindo, todos os links necessários estão tá na descrição. Então, primeiro você entra no aplicativo aí, no site aí, faz o cadastro, tá? Coloca o meu código e depois entra em todos os Telegrams que está na descrição, no WhatsApp, entra em tudo e aí você faz esse esquema de compartilhar para 30 amigos aí, que aí, todos ativos na plataforma, você vai ganhar VIP 1. E aí, todo vídeo que você assistir, você vai ganhar 60 centavos. Então todo dia são 8 vídeos de 60 centavos, 5 dólares por dia, eles estão prometendo pagar. Espero que eles continuem pagando mesmo, né, galera? Lembrando que eu não sou dono do aplicativo, então assim, é eles que estão fazendo e eu espero que continue pagando. Fechou? Mas é de boa, né, galera? A gente não está investindo nada de graça, é só assistir vídeo e ganhar dinheiro. Então eu espero que eles continuem mesmo pagando, né? Tamo junto, galera. Vídeos novos ficando por aqui. Valeu, até mais!